Senhor, senhora, nesse momento, damos início a mais um vídeo. Essa semana, já tive a oportunidade de ler nos comentários que eu sou um chato. Eu já tive a oportunidade de ler que a minha voz parece com a do Marcelo Rezende. Que por acaso está morto e eu ainda não estou eu ouvi aliás eu li alguém dizendo para eu aprender a falar nessa altura da minha vida eu não sei se aprendo a falar o que eu posso fazer é gravar esses vídeos vídeos esses que alternam pessoas que escrevem é muito rápido é muito lento é muito grande é muito curto gente, ó, de verdade não dá para agradar todo mundo hoje o que a gente vai fazer é uma loucura eu, eu até falei num outro vídeo se não der certo é só eu não postar o vídeo é a moça tem essa sandália número 37 provavelmente ela ganhou a sandália número 37 sabe o que, que ela quer que transforme número 35 sabe é que... o que, que é o número 35 aqui dentro desse 37 exatamente essa, essa parte compreendida pela parte costurada certo e essa daqui é costurada de verdade o que a gente vai fazer o que a gente vai tentar fazer é o seguinte cortar Vai sumir essa parte costurada. Vai virar número 35. Então, a primeira coisa que a gente... Aliás, daqui a pouco o que eu vou fazer é o seguinte. Tentar agradar gregos e troianos? Não, isso é bobagem. A gente tá aqui fazendo um esforço, sabe? A gente pega essa filmadora, ela teve um custo. A gente pega um tempo. Tempo é dinheiro. Time is money. A gente pega e faz de graça... Esses ensinamentos, lógico que vale a pena pelas pessoas que gostam, eu hum, porra, eu sinto muito, eu faço por quem gosta, por quem quer, por quem, enfim, uh, e sai de graça pra você, você não é obrigado, ninguém é obrigado a ver, tá bom? É, isso não é malcriação, pelo contrário, sabe, tem um monte de gente que ensina a pintar a unha, a cozinhar, a um monte de coisa. E, e as pessoas, algumas agradecem dizendo, é lógico, é, eu mesmo peço. Se inscreva, mande elogio, opa, elogio é bom. E mande também <cười> crítica. Agora, a, a, a sua mão. É feia! Isso não é uma crítica! Isso não é uma crítica do trabalho! Daqui a pouco eu vou acelerar a imagem porque isso daqui leva um certo tempo. Estamos aquecendo aqui a cola para começar a tirar. Gente, agora finalizando esse vídeo, já vou dizendo, se você quer vir fazer o curso, é saber é cursossapateiro.com.br Agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta. Se não curtiu, também é, diga lá. É aquela coisa... É, nesse vídeo, por exemplo, não pode reclamar da minha voz Minha voz é a que eu tenho Quanto a minha chatice, teve quem disse que eu seja chato Provavelmente por, por preconceito, porque ninguém me conhece Aqui eu estou só oferecendo gratuitamente Essas experiências que você nem precisa Nem precisa assistir, verdade seja dita Aqui nós tínhamos um par de sandálias número 37, agora elas são, ó, número 35. Isso daqui é uma fita métrica de sapateiro. Isso daqui quando, ah, aqui ó, sapateiro 80 pontos. Ou seja, dá para você fazer um sapato de até número 80, tá? Essa, ela é utilizada para fabricar sapatos. Mas tá aqui a cliente. Eu sugiro a ela que fique satisfeita. Nós vamos pintar a borda aqui pra ficar como era a anterior. Mas tá aí, tá ok? É, continua assistindo, continua vendo. Quem sabe melhora, né? Continua mandando sua crítica, seu elogio. Aliás, é mais uma vez, Adriano carioca, ah, o Júlio, é Júlio, não me lembro, ah, obrigado, muito obrigado mesmo ao Osmar, da pana lá em Salvador, ele vê nossos vídeos, é, eu também vejo os dele, nem sempre tenho aquela oportunidade de comentar, Osmar, mas sempre que puder, sei lá, um abraço para todo mundo que gosta dessa Oferta gratuita que a gente faz, tá bom? Tchau, tchau. Olá, que bom que você calçou. E aí, que você achou? Adorei. Tá aqui, coube no meu pé, manteve todas as linhas que eu gostaria. eu adorei, ficou a coisa mais linda. Então você que tá aí assistindo, você chegou até agora... Se você não se inscreveu, isso é mais do que motivo para você se inscrever. Tem as pessoas que não gostam, mas, sabe, a cliente, o cliente, a pessoa para quem a gente faz o serviço, esse deve gostar. Então, terminado. Tchau, um abraço para vocês. Tchau, tchau.